Rapaziada, TT na área, tô aqui no Circuito Pan-Americano convite da BMW. E se liga quem dá do meu lado: Ingo Hoffman apenas vai contar um pouco pra gente o eu que a gente vai aprontar aqui nesse espaço? Bom, nós vamos fazer o programa da BMW que é o Driver Training, é um programa a nível mundial é um programa voltado à direção segura a gente ensina a posição correta do motorista ou piloto dentro do carro como frear o carro corretamente numa situação de emergência como segurar o volante para poder se safar de situações emergenciais e tudo isso num espaço extremamente eh, prazeroso totalmente adaptado para isso que é o campo de prova da Pirelli e no final nós temos algumas competições contra o relógio uns um slalom, um circuito alternado com chuva, com curvas, com gincanas. E no final do dia, todo mundo dá uma volta comigo na BMW M3, que é sensação garantida. É o momento né? que eu estou esperando. <risos> é. então, vamos lá, vocês bora, vão ver. Bastante informação da hora aqui, tipo, eu não sabia, tá ligado, que pode me ajudar mais pra frente, assim, em alguma situação de risco e tal, então, sei lá, gostei. Eu vou sozinho, pô. não quero ninguém me julgando, não. de fora é essa. Continua, só viga. Como... Muito difícil de ir tirar. É estranho dirigir assim, tá ligado? Mas depois que tu vai pegando o jeito, tu vê que, tipo, tem uma lógica, tá ligado? Galera aí que for começar a dirigir, não acostuma a dirigir com uma mão, não. Aí quando chegar no exercício de vocês, efetivamente, a ideia é vocês esperarem não na entrada dos cones. Frear no momento que vocês acham correto, com o intuito de tentar parar o mais próximo possível do cone central. O medo de bater a cabeça no, no volante aqui, velho. Felipe, Felipe, tá, Felipe. vamos lá. Apurar, Felipe. Vamos lá. Na primeira freada, dá aquela... Caralho. Mas depois, mano, eu podia estar 180 ali que eu, ia, que eu ia frear suave, mano. Depois de sentir a estabilidade do, do carro, tá ligado? Tipo, do freio e tal. Doideira! Não é o que a gente fica dirigindo na cidade, tá ligado? É outra parada. Agora é o seguinte, tem esse cone laranja e branco deitado aqui ó, esse é o ponto de frenagem. A ideia é chegar no cone laranja, chegou aqui pé no freio, deixa o ABS cantar e só usa o volante para desviar. E nesse exercício a posição 3 e 9 horas é de fundamental importância, você vai frear e vai pum, pum e ali, alinhar o carro. Bateu derrubar uns cone agora. <risos> Nos outros eu não, não peguei cone nenhum, agora brincado, tá na hora de lá. brincar legal, tá ligado? Bagulho é freada, filho. Beleza, Felipe! Show! Parabéns! É Só frear é uma agora. coisa, ele é. vai é. frear e fazer na então, curva. É Esse exercício que nós fizemos hoje, Salva vidas. Salva. Porque ninguém vai frear desse jeito e fazer o desvio desse jeito sem ter treinado antes. E, com, e quando você vai treinar isso? Na rua? Com o seu carro? Você nunca vai treinar. Por isso que eu fico falando, aproveita. Esse exercício a posição 3 e 9 horas é extremamente importante também. Muitas vezes quando eu faço a demonstração, um antebraço toca o outro, volta rápido e alinha o carro. A ideia é fazer essa passagem aqui sem usar o freio. Porque na rua, quando a criança apareceu na frente do ônibus, você não tem tempo de usar o freio. E a ideia é vocês virem por essa fileira de cones e aí vai ter o fator surpresa. Se vocês chegarem perto, vou dizer na última hora, a direita ou esquerda. Vamos lá, Felipe 65 por hora. Direita. Não pode dar direito, muito bom. Ele tá, uma baita evolução legal, cara. Muito bom mesmo. Muito legal, o cara é corajoso. Tem muita gente que vem do videogame e anda muito bem no carro de corrida, da primeira vez. Porque você pega esse o, o virtual, o cara, é. O bagulho perfeito. é real mesmo, né? Total. Pode é muito real. Tem os que eles usam na Fórmula 1, tem inclusive. O banco aqui, você freia, você pula. Uh! É, e ele já joga no volante mesmo. Ele joga no volante, ah, todo. Ah, ah, que... ah, você joga no. no... Joga o teclado e mouse. Pô, aí é foda, hein? <risos> <risos> aí o negócio é bravo, cara, viu? Isso aqui, pessoal, é um exercício barra competição. Entra o grupo, marca tempo, sai na cela fotoelétrica e se consiste de um valos. Vamos lá, Filipe, pode ir, por favor. Eu na quando começou eu falei pra Leninha, esse cara vai dar trabalho. <risos> mas logo de cara, porra, matou. Já mudou. E eu não comento isso assim, abertamente, porque é mas ó, bom mesmo, viu? Obrigado. A chuva é foda, velho. É doideira, tipo, andar em alta velocidade na... com o bagulho molhado, tá ligado? Pô, se o cone for considerado pessoas... Acho que eu dei um quadra-kill aí, mano. <risos> Louco, experiência foda, mano. Quantos? Chega lá duzentos. Obrigado, hein? Valeu! Olha a diferença! E aí, como foi? Ah, bravíssimo! <risos> Animal, né? maneira maneiro, muito maneiro mesmo, se sente meio que numa corrida mesmo, tá ligado? Principalmente nas curvas e tal, rápido que ele faz, escutar o pneu cantando, tá ligado? É uma experiência foda, né? É rapaziada, gostaria de agradecer aí a BMW pela oportunidade aí de participar desse treinamento aqui. Eu tenho certeza que eu vou levar muitas coisas daqui para minha vida, como experiência. Então, muito feliz mesmo foi uma experiência brava. É nóis!